a la siguiente ponencia que también tenía que haber hecho eh, Nuno Ribeiro López, pero que también eh, nos ha fallado en el último momento, no ha podido eh, acudir por motivos ajenos a su voluntad. Y entonces, muy amablemente, eh, Sonia Filipe eh, nos va a transmitir eh, la ponencia de Nuno. Sonia Filipe eh, participará luego con su propia ponencia... Y tendremos ocasión de, de presentarla. Así que ahora os dejo eh, con la presentación de Nuno a través de ti, que amablemente lo, lo vas a transmitir. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Um, uh, transmito, en nombre del arquitecto Nuno Ribeiro Lopes, el agradecimiento por el convite, naturalmente. E tratando-se uh, tratando apenas de ser mensageira da sua, da sua mensagem e da sua visão sobre estas questões da gestão para além do Plano, uh, veremos e esperemos que a carta chegue bem a, a Garcia, não é? Portanto, o desenho de uma candidatura de um bem material a integrar a lista do património mundial da Unesco apresenta em primeiro lugar no seu valor intrínseco e na singularidade que o tornará único aos olhos da humanidade. Mas, no caso de bens complexos, caso dos cedros históricos ou das paisagens culturais, tal não chega para formular uma candidatura vencedora no momento e de afirmação no futuro. Não basta admirar o bem por ser belo, único e ou possuir estatuto. É preciso senti-lo. E também que a sua vivenciação seja acessível, sedutora, desafiante e estimulante. Sem a autoestima dos cidadãos e a crença destes nas suas raízes e expressão cultural, suportes para uma estratégia clara de salvaguarda, valorização e desenvolvimento, a perda dos seus atributos estará certamente, mais cedo ou mais tarde, anunciada. Torna-se, pois, claro que o sucesso a longo prazo, temos exemplo disso em ambos os países, assenta numa estratégia clara de reinvenção do futuro, assumindo o património como um fator de desenvolvimento, baseado na relação aberta das pessoas com o lugar, na humanização do território e na refundação das práticas sociais, culturais e económicas. Essa estratégia deve ser desde o primeiro momento muito clara e tradutora de uma vontade expressa pela maioria da comunidade. só assim capaz de envolver todos num projeto comum, sem termo e suportada numa estabilidade política de compromisso que se sobreponha à natural rotatividade partidária. Não vamos abordar aqui a hipótese, sempre possível, de uma circunstância externa e extrema obrigar a alterar a estratégia e, como tal, recomeçar o processo num novo enquadramento. Vamos, sim, centrar-nos, por agora, no deslizar dos dias, momento após momento, sem sobressaltos, numa lenta e contínua evolução da realidade. A estratégia adotada encontra o seu habitat natural nos planos de gestão, independentemente de estes acompanharem a candidatura ou serem elaborados mais tarde, devem protagonizar uma importante reflexão e debate sobre a realidade, no momento, e o que no futuro se espera. Estamos, assim, perante a importância de um bom plano de gestão, amplamente participado e atento a todo o território onde o bem se insere, definidor de metas, objetivos e planos de ação exequíveis, execuíveis, ele próprio, catalisador de vontades privadas e públicas, capazes de resistir a todas as pressões e adversidades. Porém, este documento não poderá ser estático, nem ser elaborado só para cumprir calendário. Acreditar que tudo se gerirá como Dantes e que só a nós diz respeito, pese o aumento de visibilidade e de responsabilidade produzidas pela inscrição que irão expor os problemas internos da gestão, é trair a confiança depositada pela comunidade no desafio de abertura ao mundo através do compromisso assumido com a humanidade. O ciclo de vigência que se pretende de cinco anos só se concretiza com uma efetiva e eficaz monitorização que nos ajuda a captar e perceber os muitas vezes subtis sinais da evolução na continuidade ou da necessidade de perspectivar inflexões e ajustes para tal a existência de uma gestão suportada numa equipa local, pluridisciplinar, de geometria variável e comprometida com a estratégia, que reflita sobre a aplicação da legislação geral e específica e que aprofunde o conhecimento da realidade física, socioeconómica e cultural, é fundamental para avaliar recursos, implementar projetos, reconhecer eventuais erros e redesenhar novas soluções. Creio que os aqui presentes estarão todos de acordo, neste ano de 2022, sobre a importância de ter um plano que perpasse os ciclos de poder e que dentro da estratégia traçada vai anunciando respostas conjuntas aos problemas que vão surgindo e aos novos objetivos que vão sucedendo aos já alcançados. Mas... Se é fundamental que a definição de uma estratégia de afirmação e de defesa do valor do bem elaborar um bom plano de gestão, mais importante será manter atual e atuante esse mesmo plano. Documentos académicos, desfasados da realidade ou documentos que não estabelecem uma gestão partilhada e atenta, conduzirão inevitavelmente a um novo ciclo de desencantamento e de indiferença. Só uma proposta cuidada e atenta à evolução e à transformação, e ao mesmo tempo garante de uma participação efetiva e permanente, permitirá que este processo se afirme ao longo dos seus necessários momentos de ajustamento e sobressalto. O apelo por uma candidatura ou pela elaboração de um plano de gestão só ecoa uma vez. Infelizmente, Muitos planos são letra morta, já que tudo é permitido, ou porque abandonados, é quando de um novo ciclo, ou porque de tão generalistas, no sentido em que correspondem a um conjunto de chavões técnico-políticos, que transmitem uma falsa ideia de profundidade e acuidade. Vejam-se, por exemplo, os casos em que a atração pelo turismo e pela rentabilização do património possibilitou a transformação do bem num teatro fachadista do investimento imobiliário. Embora imprescindível no atual modelo económico, não pode o turismo editar as soluções e os comportamentos. Perder-se-ia então o elemento diferenciador neste mundo globalizado, a singularidade. Essa mesma singularidade que lhes assegurou o estatuto, nos emociona e lhes dá visibilidade turística. Para estes que contrariam tudo aquilo que atrás foi dito, importa que os respectivos gestores bem como todos os atores intervenientes neste processo, ponderem sobre o significado de ser património mundial e promovam uma profunda e alargada reflexão para tentar descobrir o seu caminho das pedras, no respeito pelo sítio, com o uso apropriado da tecnologia e respondendo aos desafios da inovação. Mas uma cuidada gestão cimentada numa correta estratégia e desenhada num bom plano, não está a salvo das armadilhas e normas legais e regulamentares, regionais ou nacionais, que pretendem regular e tornar acessível a todos as mais-valias produzidas pela indústria da sustentabilidade e do politicamente correto. Enquadrados em políticas nacionais, debatem-se estes bens, muitas vezes com a falta de atenção dos diplomas emanados dos órgãos de poder estatal para a sua situação especial e ou ausência de pensamento crítico na aplicação da lei e respectivas exceções, pelos técnicos das entidades licenciadoras ou certificadoras. Veja-se, por exemplo, quer os casos de obrigação e tipificação dos projetos de instalação de infraestruturas nas habitações, nomeadamente de gás canalizado, independentemente das características do edificado ou da vontade expressa do proprietário, quer ainda os casos da instalação anárquica das infraestruturas aéreas nas fachadas pelas concessionárias. Quando a ausência de paixão nos atinge, aquela gestão atenta e de permanente olhar fixo na busca da consensualização, na resolução dos naturais conflitos originados, nas competências próprias das diferentes instituições e destas com os múltiplos interesses dos agentes privados, esvai-se e, progressivamente, transforma-nos em intelectuais elitistas, proprietários, burocráticos daquele património e, a curto prazo, em agentes de divórcio daquele com a comunidade. Aceitar essas desajeitadas interferências legislativas sem nos questionarmos só pode significar que os muito ou poucos anos que cada um de nós, atores do património, sejamos técnicos ou políticos, transportam na sua bagagem pessoal, nos encerram e anestesiaram numa qualquer realidade local, de cotidiano, eventualmente rotineiro, esquecendo a exposição e a fragilidade destes bens, ações e propostas como estas, defensoras da economia de mercado e travestidas de democráticas e de interesse público. É toda uma história de luta e trabalho na afirmação de um bem, na defesa da estratégia consensualizada, que pode estar em causa. Perante estas questões, a reação terá de ser proporcional na sua força, suportada pelas comunidades locais e emanadas de fóruns alargados. Urge que nos diferentes níveis de organização em que estes bens estejam envolvidos, seja via municípios, através das suas associações, seja via comissões nacionais da Unesco, através das redes de bens, se possam debater estas questões e encontrar propostas efetivas para um entendimento conjunto na alteração da lei ou do seu exercício, em que a prioridade não será a aplicação da legislação per si, mas sim atenta à salvaguarda do valor universal do bem e ao bem-estar dos seus cidadãos. Nesta época em que tanto se fala de globalização, a gestão, tanto nacional como regional ou municipal, não pode ficar refém dos limites do seu espaço geográfico. Deverá, obrigatoriamente, ir mais além e compreender que cada território, sobretudo aqueles que têm bens classificados, transporta consigo contributos de todos os cantos do mundo e que, como tal, deve garantir essa continuidade, através de uma visão de relacionamento global. Em nome do arquiteto Nuno Ribeiro Lopes, muito obrigada pela vossa atenção.